Olá, pra você que está aqui no último dia do Rec, o terceiro da onde, Davidson? Do Espírito Santo. Acabou, gente. <risos> pois é. Acabou, acabou. <risos> Acabou, acabou ali. Olha, tá tudo desmontando. Olha a lá, a comida linda. Ah. embora, que tristeza! O pessoal da comida juntando as coisas para ir embora, gente. Ô oh comida boa, essa do Espírito Santo foi maravilhosa! Mas vou mostrar aqui um pouquinho para vocês que desmontou tudo, mas que foi lindo. No final, não foi? Deves, conta o que aconteceu: ah, aconteceu de tudo. Teve lágrimas, ranger de dentes, teve música, teve um monte de coisa. Gente, os meninos são fofos e cada vez eles superam mais. Não, o Davidson, como sempre, quem já viu os outros, e o Rex sabe que o Davidson morre de chorar, morreu de novo, gente, de chorar, e foi lindo, olha a camiseta dele aqui, toda assinada, da galera, olha lá, tá vendo? Todo mundo aqui atrás também tem um monte, olha lá, não sei se vai dar pra ver, olha aqui, ó, todo mundo assinando, teve cantoria... Teve o secretário de educação aqui, inclusive, falando com a gente, falando com os meninos. Ouviu os projetos, deu sugestões, disse que pode acatar algumas ideias dele sim para as escolas aqui. Isso é bom, né? Quando tem esse diálogo entre os meninos e a própria secretaria de educação. Foi, foi lindo, assim. O Espírito Santo deu um show. E o que, que aconteceu ontem à noite aqui, hein? Conta ontem pra... à noite isso aqui foi palco de uma balada dos ilhaquianos. Isso mesmo, <risos> aconteceu uma baladona. Mas só que não foi balada para agradar só um tipo de gosto musical, não. Teve tudo, teve funk, teve rock, teve samba, teve tudo, eletro, funk, teve tudo. Foi tudo, foi um negócio incrível. E a gente vai descer ali agora para mostrar pra vocês, só o finalzinho, como que ficou aqui. Porque, na verdade, teve uma chuva aqui e é muito engraçado. A gente falou que agora o Rec vai ser marcado pelas chuvas. Porque sempre quando a gente fala, falaram que aqui tinha um tempo que não chovia. O que aconteceu? Choveu. No Piauí, milagre, choveu. A gente foi saindo e foi chovendo. Em Goiânia, vocês já sabem da história, né? Também, <risos> aconteceu tudo. E aqui a gente faz essas lives... Esses oh, ao vivo. No final, justamente para mostrar para vocês, né, esses três, na verdade, são três lives, é um episódio de três, uh, para mostrar como tudo acontece. Que depois que tudo acaba, que a escola, apesar de toda a es estrutura que aconteceu aqui de montagem, ela mesmo voltando ao normal, ela não volta ao normal, né, Diego? Pois é, sempre fica aquele registro, aquela marca de que passou por aqui um projeto, e as marcas eles vão deixando, não só pelas lembranças, mas por alguma que fez na escola exatamente e é a coisa mais incrível que aconteceu aqui é, é essa percepção do espaço sempre como um processo diferente. Ali a gente estava num, num pátio uh, da escola, essa escola é nova é no Sesc aqui de, do Espírito Santo, e aqui tem essa outra galera ainda. tem Uma galera aqui esperando, Sim, gente. Ó, aqui era onde estavam as barracas, tá escuro, mas dá para ver um pouquinho. Ó lá. Ah lá aqui era onde estavam as barracas que a gente mostrou pra vocês no primeiro e tá lá a galera dá um oi aí, gente olha lá ainda tem gente aqui esperando vamos lá ver vamos andando de costas para ver se a gente consegue ah lá um que de novo né? pois é espírito santo foi a cidade do ré né <risos> gravando de ré aqui pro o pessoal olha aqui gente vamos ver aqui gente que, que aconteceu vocês foram esquecidos é estou esperando a minha mãe ah. que ela vem buscar olha isso Você tem certeza disso sim e o que, que aconteceu contigo é, meu pai falou 10 minutos há meia hora atrás o negócio já tem algum ah, vamos fazer já um grupo para resolver essa situação né não porque tá difícil é, é, é normal eu tô acostumado também que ele sempre faz isso então eu até tô calmo Tá zen, já tá budista, olha isso, gente. E ali tem outra galera ali também, esperando por aqui. Vamos ver o que, que aconteceu com ele. Vocês também foram esquecidos pelos pais? É tipo Sim. isso, meu pai disse que 40 minutos já faz uma hora que já ele tem tá. tem uma lá. hora que não chega. O teu caso é o mesmo ou você está só de solidariedade? A mesma coisa. Estamos aqui esperando com muita ansiedade. Eu tô sentindo que tá rolando uma fofoca aqui. Ei. Nossa! Oi, nossa. <risos> Tem que colocar os Foi bafo! O que, que aconteceu ontem à noite? Infelizmente, ontem à noite nós tivemos um pacto. Tudo que acontecesse lá, ficava lá. É, não podemos exatamente. falar. Infelizmente, Censura. Censura. Censura. Infelizmente, não pode. Olha isso, gente. Vocês viram o nível que aconteceu ontem à noite aqui, nesse rádio. Eu tava. Eu tava. Você, tá... Você também tá nesse pacto? Não sei, mas depois dessas ameaças aí, né? A gente cala a boca, né? A gente fica quieto. Então é isso gente, a gente veio aqui só para dizer um oi para vocês e dizer que foi lindo e que foi uma delícia esse UREC, que a gente vai voltar na próxima edição, onde é? No Ceará, lá na cidade de Sobral. A Leila e o não vão estar. A gente vai estar com novas pessoas aqui apresentando o ao vivo. E como a Leila falou, esses foram três episódios. A gente pode chamar de série e o hack. Então acompanha a próxima temporada que é lá no Ceará. <risos> Muito bom. É isso, gente. Muito obrigada. E a gente está esperando aqui. Espera aí que o diretor está é, chegando. Está chegando. Tá chegando. Já pode dar tchau, diretor? Não. Eu não. acho. <risos> é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.